Olá! Em 2021, infelizmente, a pandemia não acabou. Ela continua e continua forte. É, e junto com a pandemia da Covid-19, a gente vê crescentes números de problemas de saúde mental. Pessoas cada vez mais estressadas, ansiosas, preocupadas. É, também não poderia ser diferente. Nós estamos enfrentando um momento muito difícil toda, né, para toda a sociedade. Além de a gente se cuidar e buscar se proteger, buscar as vacinas quando possível e disponíveis, a gente deve também não se esquecer de cuidar da nossa saúde mental. E por isso, eu, Diego Cavicchioli, psiquiatra geral, psiquiatra da infância e adolescência, e nossos colegas aqui na Clínica Singular em Londrina, Estamos disponíveis para ajudar no que for necessário nesse momento difícil. Um abraço e se cuidem.